E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar arredondamento para a dezena mais próxima. Basicamente, nós vamos ver alguns arredondamentos que vão nos ajudar bastante em diversos cálculos. E a minha primeira pergunta é, o que é arredondamento e por que ele é útil? Para começar, digamos que você tenha o número 37 aqui, e você precise fazer alguma conta com ele. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa chegue para você e diga que tenha 37 maçãs, e você tem 39. Quantas maçãs vocês têm juntos? Não necessariamente você precisa responder o número exato de maçãs. Você pode fazer uma aproximação. E para isso, o arredondamento vai ser muito útil. Mas, nessa aula, nós vamos nos concentrar para o arredondamento, para a dezena mais próxima. E, quando estamos falando isso, nós estamos olhando somente para a casa das dezenas. E, no 37, nós temos três dezenas, o que significa que o número 37 ele tem três dezenas e sete unidades isso quer dizer que ele representa mais do que 3 dezenas e menos do que 4 dezenas. Ou seja, o 37 está entre 30, que são 3 dezenas e 0 unidades, e 40, que são 4 dezenas e 0 unidades. Então, quando você está arredondando um número, você está colocando ele próximo de um número mais baixo, ou mais próximo de um número mais alto? E se nós pensarmos na dezena mais próxima? O 37 está mais próximo de 3 dezenas ou mais próximo de 4 dezenas? Para entender isso melhor, eu vou colocar uma reta numérica aqui e vou colocar as minhas dezenas até 50. Então, 0, 10, 20, 30. 40 e 50. E se você quiser achar o 37 nessa reta numérica, aonde ele está? Bem, aqui nós temos o 30, a metade aqui vai ser o 35, ou seja, entre 30 e 40. E o 37 está um pouquinho depois do 35, mais ou menos aqui. E aí eu te pergunto, o 37 ele está mais próximo de qual dezena? de 3 dezenas ou de 4 dezenas? Se você olhar na reta, você pode ver que 4 dezenas está mais próximo do 37. E isso é verdade, o 37 ele está mais próximo de ser 40. Então, naquele exemplo das maçãs, você poderia colocar o 37 como 40, porque você ia achar um número próximo do real. E se nós quisermos arredondar o 32 para a dezena mais próxima, qual seria a sua resposta? Se nós colocarmos o 32 na reta numérica, ele está mais ou menos aqui e está mais próximo de 30, ou seja, de três dezenas. Então, se quisermos arredondar o 32 para a dezena mais próxima, arredondamos para três dezenas. Agora, uma pergunta importante que você pode ter é como fazemos para arredondar o 35 para a dezena mais próxima? O 35 ele está entre 3 dezenas e 4 dezenas. O 35 ele está à mesma distância do 30 e do 40, não é? Mas, por regra, quando queremos arredondar para a dezena mais próxima, escolhemos o maior número. Por isso, o 35 ele é arredondado para 40. Isso quando estamos falando de dezena mais próxima. Então, quando você tiver o 35, você arredonda ele para 40. E, claro, se você tem menos que 35, você arredonda para o 30. Vamos ver um número agora com três algarismos e vamos tentar arredondar para a dezena mais próxima? Vamos fazer isso com o número 124. Existem várias maneiras de pensar nisso aqui. Você pode ver o número 124 como uma centena, duas dezenas e quatro unidades. Mas você também pode vê-lo como 12 dezenas e quatro unidades. Então, 124 é maior do que 12 dezenas e é menor do que 13 dezenas. Essas aqui, são as dezenas mais próximas do número 124. Nós podemos pensar dessa mesma maneira. Mas, ao invés de começarmos com zero, vamos começar com 100 aqui e caminhar de 10 em 10. Então, vou colocar outra reta numérica. E aqui, 100, 110, 120, 130 e 140. Deixa eu colocar também o 125 aqui no meio entre o 120 e o 130, porque ele vai ser bastante útil. E em que lugar da reta vai estar o 124? Ele vai estar aqui, antes do 125, mais ou menos aqui, nós temos o 124. E aí, eu te pergunto, qual dezena está mais próxima dele? Do 124 para chegar ao 120, nós caminhamos quatro unidades. Enquanto do 124 para chegar ao 130, nós temos que caminhar 6 unidades, o que significa que a dezena mais próxima é o 120. E se fosse 126, 127, 128 e o 129, nós arredondaríamos para o 130. Vamos ver um último exemplo aqui e vamos ver um número com um único algarismo. Vamos dizer que temos o 7 aqui. Qual seria o arredondamento dele para a dezena mais próxima? Pause o vídeo e tente responder isso. Bem, o 7 ele está entre uma dezena, que é o 10, e zero dezenas, que é o zero. E se eu representar isso em uma reta numérica que eu posso colocar aqui, eu vou ter o zero, vou colocar o 5 aqui também, que é a metade, e vou colocar o 10. E o 7 ele está mais ou menos aqui, duas unidades depois do 5. E você pode ver claramente que o 7 ele está mais próximo do 10 do que do zero. Ele está a 3 unidades do 10 e está a 7 unidades do zero. Portanto, o 10 é a dezena mais próxima do 7. Você pode pensar assim? Ou então, você pode pensar que, como o 7 ele é maior do que 5, ele vai estar mais próximo da dezena da direita. E se ele estiver à esquerda do 5, ele vai estar mais próximo da dezena da esquerda. Basicamente, quando o número está à direita do 5, nós arredondamos para a maior dezena. E quando o número está à esquerda do número 5, nós arredondamos para a menor dezena. E claro, se for o próprio 5, nós arredondamos sempre para a maior dezena. Você pode ver com os três exemplos que nós vimos. O 37, o 7, ele é maior do que 5, por isso arredondamos para a maior dezena. No 35, nós arredondamos para a maior dezena também, porque nós temos o próprio 5. E no 32, a sua unidade, ela é menor do que 5. Por isso, arredondamos para a menor dezena, que no caso é 30. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!